Oi pessoas! Então, hoje eu tô aqui pra fazer o meu primeiro book haul, eu tava muito ansiosa pra fazer esse tipo de vídeo e eu tô olhando pra lá porque tem um cara descendo a rua. <risos> e vamos lá, as minhas compras eu fiz, essas comprinhas literárias eu fiz no dia 29 de novembro, foi um dia depois da Black Friday, então eu ainda consegui pegar algumas promoções, eu comprei na loja física, eu comprei na Saraiva, a sacola tá aqui vazia, porque ela fica fazendo barulho, e vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, não tava na minha lista pra falar bem a verdade, é o livro do Fred Alboni, e eu comprei porque tava 13 reais e livro barato a gente compra. Então, eu não sei sobre o que fala, não sei se são contos, se é uma história só, não sei nada, eu realmente não tinha me interessado por esse livro. Eu gosto muito das histórias do Fred Alboni, eu leio o blog todos os dias praticamente. Mas o livro era uma coisa que não tinha me chamado a atenção. E só pelo preço eu acabei comprando. Ele é da editora Bem Virar. E ele tem... 217 folhas. O segundo livro... Eu sempre quis esse livro, mas acabou que eu não era muito ligada em moda, em estilo, nada disso. Eu acabei aprendendo tudo isso com o blog e com vocês. Então, eu decidi que estava na hora de procurar saber um pouco mais. E eu acabei comprando o livro da Parisiense. E o meu é essa edição normal, que tem a capa com textura, grossinha, tem aqui um relevo. É bem bonito. Ele é um livro muito bonito, por dentro também tem várias imagens, ele tem 350 ilustrações a cores. E tem Deixa eu passar as notas aqui. Tem 233 páginas. Ele é da editora Intrínseca. Eu tenho muito livro da Intrínseca. E ele custou 30 reais, eu achei que ia ser muito caro esse livro, porque ele é todo cheio de coisinha. Eu achei que ia ser muito, muito caro e ele foi 30 reais, eu fiquei de queixo caído. E eu acho que eu era a única pessoa que não tinha esse livro ainda, todo mundo tem esse livro quase. E todo mundo fala muito bem, então vamos tentar, vamos ver. Eu já gostei bastante de algumas coisas que eu li e eu espero gostar bem mais até o final. O próximo livro eu vi na página do Submarino. Tava fazendo uma pesquisa randômica sobre, por preço no Submarino e eu achei esse livro. Eu não comprei no Submarino porque provavelmente ia demorar muito pra chegar e ia passar do prazo. E eu tenho um certo medo de comprar no Submarino porque eu só vi gente reclamando até hoje. E acabou que eu achei nessa raiva pra comprar no dia que eu fui lá. Eu nem tava esperando, eu não, tava, não tinha planejado comprar esse livro. E é O Que Sei De Verdade, da Oprah Winfrey. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, a não ser quando eu vi ele no Submarino. E eu gostei muito, muito, muito da sinopse. E eu dei uma lida já na, nesse primeiro, nessa primeira parte, na introdução, que é a Oprah falando. E eu adorei. Eu tenho só um pouco de medo de que ele seja, tipo, uma biografia. De que ele não seja, tipo, uma biografia, ele seja mais, tipo, autoajuda. E eu não gosto de autoajuda mas eu, eu realmente espero que eu esteja certa de que seja uma biografia. Ai, ah, foi 30 reais também. O próximo livro é esse aqui, é o Não Se Apega Não, da Isabela Freitas. Eu gosto mais desse livro por causa da parte gráfica do que por causa da história, porque eu nem sei sobre o que é a história. Eu achei esse livro inteiro na internet pra ler. Mas acabou que eu decidi comprar, porque eu gostei muito da parte gráfica dele. Eu li essa lista aqui todinha né, nesse link que eu achei. E eu gostei muito do jeito dela contar, do jeito dela falar. eu acabei comprando. Eu não sei como é que é essa é história, se é conto. Pelo que eu li aqui, é tipo uma história. E eu tô um pouco assustada com isso, porque eu não tava esperando por uma história. Mas, aí ah, valeu a pena. É um livro muito bonito. E vai ficar. Se eu não gostar, vai ficar enfeitando pelo menos a prateleira. E foi 30 reais, eu achei que ia ser tipo 50 porque tá moda, recém lançado e tal, mas foi só 30 reais, então não foi tanto dinheiro assim, valeu a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, se vocês tiverem algum livro pra me indicar, coloca aqui nos comentários ou vai lá no blog me contar. Eu espero vocês no próximo, um beijo, tchau! Only know you've been Only hate the road when you're missing home